Foi muito legal. Perdemos aqui mais de 100 dólares, cerca de 130. Vamos pra terceira. Agora esquece. É o item mais caro da. Chama. Meu Deus do céu. Desde menor sempre fui bom de conta. Tipo, troca almoço pela janta ruim. Emprego vende maconha. Hoje eu gastei só 4 mil dólares, que na conversão atual dá mais de 20 mil reais tudo isso para abrir 10 vezes a caixa mais cara do CSGO, uma caixa de apenas 24 itens, porém Itens especiais para pessoas especiais Eles me levaram um lugar Se chama lugar especial para pessoas especiais Só para vocês terem noção Nessa caixa temos AWP Dragon Lore AWP Medusa AWP Gangner AWP The Prince AK-47 Wild Lotus AK-47 Fire Serpent M44 Poseidon Além de Block Fade Diversas facas, luvas. O item mais barato da caixa É uma Alga que é a Baracept Que é a Alga mais cara do jogo Seu preço varia de 200 dólares a 1.900 Então, ganhando uma Alga que é a Baracept Pode ver a de 200 ou a de 1.900 Então até o item mais barato da caixa pode dar bom É, mano Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Rapaziada, hoje eu estarei abrindo 10 vezes a Lore Case Uma caixa de 394 dólares Bem um liga início, rapaziada Olha os itens que podemos tirar Meu pai amado Isso é inacreditável e eu tô ansioso, juro. E rapaziada, o Kidrop tá fazendo uma campanha muito legal para arrecadar doações que irão ajudar diretamente as pessoas afetadas pelo terremoto da Turquia. Então todo mundo que entrar aqui no Kidrop poderá ver ali na parte de cima uma mensagem explicando sobre essa catástrofe que aconteceu e um botão direto para quem puder e quiser fazer uma doação. Então se você tem condição, cara, ajude aqui porque cada centavo faz a diferença. Eu tô com a grana, 4 mil dólares. Obviamente, né? Não depositei 4 mil dólares. Na hora de depositar, eu tenho meu próprio cupom, cupom DOG, e coloquei a quantia de 3.650. E aí, com o bônus do meu cupom, fui com a 4 mil e vamos lá! 10 vezes a caixa mais cara do CSGO Não tem caixa mais cara nem na Valve Nem em outro site, essa é a mais cara que eu já vi Vamos ver no que vai dar Mas antes, vou pegar hoje mais duas pessoas que utilizaram Com Dog aqui no Kidrop E irei mandar algumas facas Então no último vídeo eu mandei uma baioneta Slaure para um cara que me apoiou Hoje eu vou mandar essas duas flips máscara urbana, cada uma mil pila O formulário foi preenchido aqui 852 vezes Então vamos sortear Dois números entre 1 e 852 Música é Aqui, ó, 799 e 382 799, alguém que preenchou agora? Há pouco Printzinha, comprovando que depositou com o cupom DOG Já chequei tudo aqui com a staff do site Realmente depositou, vai receber aqui ó, uma flipzinha E o outro é o 382 O cara mandou o Twitter, mandou o Insta Vamos ver a print dele Realizou o depósito, vai receber a faquinha também É sempre o mesmo formulário Então não precisa ficar preenchendo mais de uma vez o... Fiquem tranquilos. É sempre o mesmo. Já depositou? Já preencheu? Ela acha que você ainda tem chance. Rapaziada, confesso que estou tô um pouco nervoso, porque é muita grana e assim como eu fazia no outro site, aqui no que drop eu que deposito. E eu que deposito para tipo, se der muito bom, eu poder retirar tudo. Não só aquele limite que o site me disponibiliza como parceiro. Então, eu deposito, por isso que eu fico tenso, querendo ou não, é muita grana investida, tá ligado? 3.600 dólares, enfim. Eu quero pegar um item super legal, que depois eu enviarei para um de vocês. E também, quero pegar um item legal para mim, né? Quero ter profit o suficiente, né? para ter valido a pena esse depósito e também para pegar um item para sortear para quem usa o cupom DOG Então, 394 dólares Primeira caixa lore da minha vida Gente Fica na Butterfly NOMAD Eu não sei se a NOMAD paga, tá? Mas é provável não pagou 294 dólares Não foi tão bom mas foi a primeira caixa ainda, 294 dólares, no caso, a caixa custa 394, já começamos perdendo 100 dólares. Vamos lá, galera, segunda caixa, torcer pra dar bom. Se ficar na M9 Lore, paga essa luva. eu já não sei, eu acho que, eu acho que é, nem, não foi muito legal. Perdemos aqui mais de 100 dólares, cerca de 130. Vamos pra terceira. Agora esquece. É o item mais caro da... Chama. Meu Deus do céu. Isso daqui foi estouro, rapaziada. 1170, eu abri 3. Vou fazer um cálculo aqui, rápido. Cadê meu celular? Mas eu tenho certeza que deu lucro, porque eu abri três vezes a caixa. 394 vezes 3, dá 1180. Só ela é 1170, mais um de 200 e pouco cada. Então, no geral, tá bom, mano. Isso é inacreditável, cara. Vamos lá pra mais uma. Quarta caixa. O ideal é que, mano isso foi horrendo. Isso foi péssimo, gente. 270 dólares. alguém que roubaram a Sept É algo mais caro do jogo, né? Infectory New é super caro. Custa, pô, próximo de 2 mil dólares. Mas, desgastado desse jeito, não rola. Não dá. Vamos pra mais uma. Quinta caixa. Aí não, não. Aí, aí tá me tirando. Aí, aí, não, aí não dá. Aí não dá. Duas seguidas? Para? Não. Chega que eu gosto daqui Rabara Sept Eu queria uma Factory New Porque eu gosto de jogar de algo também Jogo super bem, inclusive Mas Aqui eu preciso do Profit Isso daqui não tá legal Vamos pra sexta caixa Tô ficando tenso Porque até agora Só um Profit Outra Nomad Cara, eu, eu vou ser sincero Não tô gostando da caixa por enquanto E eu sou sempre muito sincero Eu sempre disse pra vocês Que caixa muito cara Dificilmente é bom E quase nunca vale a pena Mas é que eu sou viciado nesse tipo de caixa A adrenalina é muito grande Vamos pra sétima E eu tô sentindo, ó Que agora vai dar bom Tenho certeza absoluta Tá, mano Olha, ela... Tá melhorzinha, não tá toda zoada Não tá tão desgastada 400 dólares Safe Pagou, pagou A caixa custa 390, mas tá safe Eu não sei a conta total Vamos fazer um cálculo aqui de quanto que temos 419 mais 294 Mais 271 Mais 271 Mais 1700 Não, 1112, ô oh, merda Mais 1172 Mais... 260 mais 294 Por enquanto temos próximo aí de 3 mil dólares Cerca de 2.980 Porém, rapaziada, começamos com 4 mil Ok, temos ainda 1.249 dólares para gastar Mas essa grana que falta é crucial para definir aqui se teremos um lucro ou não Vamos lá Ante penúltima caixa Eu preciso de um profit incrível, cara Eu, eu acho que dá bom Tem que dar, né? Nossa, pior que ficou no 0x0 zero zero. Não foi ruim, tá ligado? Mas ficou no 0x0 zero zero. É o preço da caixa praticamente Penúltima caixa Tem que dar bom agora Freia ah, o The Prince era pra estourar a boca do balão, mas tá bom, mano Tem que agradecer, pagou, tá ligado? 526, e vamos pra última Ai, rapaz, é agora ou nunca Agora tem que tá bom, não tem como não dar Agora tem que tá bom Vamos Última caixa Passa Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal, menos mal. Eu vou falar pra vocês que essas três últimas caixas não foram ruins. Eu ainda tenho 65 dólares. Eu vou abrir essa caixa Waterbender, que no último vídeo deu muito bom. Vocês lembram? Vou abrir mais uma. Antes que o Moazar vá embora. Ai, ah, inacreditável, papai. Meu Deus do céu! Já vou retirar isso aqui agora para não ter problema. Mano do céu! Hora dos cálculos, hora dos cálculos. Vamos lá. 395 mais 395 por conta das duas baionetas LOR. Mais 526. Mais 419. Mais 294. Mais 271. Mais 271. Mais 1172. Mais 260. Opa! Mais. 294, cara, por incrível que pareça deu bom, por incrível que pareça deu bom, 4.297, comecei com 4.000, mas depositei 3.600, né, o cupom me levou a 4.000, mas eu depositei 3.600, 3.600 e pouco, então foi bom, cara, eu vou tentar só uma vez, um upgrade, nessa algzinha, tentando aqui transformar essa alg em uma M9 aquecimento de aço, vamos ver, cara, se dá bom, se eu colocar as duas algs, vamos tentar... Chega, agora eu não brinco mais, vamos deixar quieto. Acabou a brincadeira. Vamos começar sacando, inclusive, essa N9 para ver se vem com um azul especial, né? Vamos dar uma olhada aqui no pattern dela. Vamos esperar. Mano, eu não tô acreditando que deu lucro. Sem caiu. Ó, ela tá aqui já. Fio tester. Aceitar trade. Nossa. Veio Golden. Que que é isso, cara? Gente, 782. Quem não quer uma gold game? Dá pra pegar overpay nessa faca, viu? Óbvio, não é muito overpay, não é o dobro do valor, né? nem 20% a mais. Porém, dá pra pegar overpay. Já vou retirar a nômade também pra ver qual que é. Ó, nômadezada. Você aqui a é offer já. <risos> Veio quase que gold também, né? Não é gold porque tem uma mancha roxa na ponta e uma mancha grande de azul na base. Mas assim... Pô, tá legalzinha também, viu? Vou terminar de pegar aqui os itens e vamos analisá-los dentro do game. Porque é lá que no final eles se tornam apaixonantes. Desde, desde, desde menor sempre fui bom de conta. conta. Tipo, troca almoço, pela janta, rua, emprego, vende, macói. E hoje não quero demais, demais. Meu mano faz dinheiro com site. A porra dessa semana. toda semana. Como se fosse pensão do pai. O foda é que meu bom de que. A eu pego mesmo. Todos esses caras to me vendo, eles ficam tipo. Down. Joga no base, fumando maconha. Fumando maconha que tem gorro de limão. Eu, eu não tô na academia, mas eu tô fazendo barra. A pretinha tá fazendo flexão. Ela joga, ela joga pra tropa dos asas. Ela joga, ela joga para o menino no bloco. ela joga. Pra... É isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado Lembrando, muita faca, galera Muita faca que eu tenho aqui, pra mandar pra vocês Que utilizaram o cupom DOG no Kidrop. Então usou o cupom DOG no Kidrop, Depostou qualquer valor, preenche o formulário Que tá na descrição, lembrando, preenche o formulário uma vez por depósito, não vai depositar tipo uma vez e preencher quatro vezes porque se você acabar sendo sorteado, eu vou ver que você fez isso na malandragem e você não vai receber skin, são muitas facas, usem o um cupom, preenchem o formulário fiquem tranquilos, do nada a Steam de vocês vai apitar e vai ter aqui ó, uma notificação de troca e será eu enviando uma facosa, uma Noma de aquecimento de aço, M9 aquecimento de aço, Golgen, enfim e tem faca ainda para enviar viu link do site nos comentários, link do formulário também é isso aí mano, se inscreva no canal, deixe um like, lembrando aqui no canal com o 337